Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação, ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e no vídeo de hoje estamos aqui desmontando a moto, como você pode ver aqui ó, tá as ferramentas no chão, tá tudo desmontado. Hoje a gente vai trocar o pinhão da Tita 360 tá? Já tô tirando o pinhão original, o pinhão original é 15 dentes, tá? E eu vou colocar o pinhão 14, 14 dente. Vou mostrar para vocês aqui que eu tenho o pinhão 14 e o pinhão 15. tá aqui na mesa. Eu quero mostrar para vocês a diferença de tamanho para quem nunca viu. Ó, tá vendo, rapaziada? Esse é o pinhão 14 e esse é o pinhão 16. Olha a diferença de tamanho. Um é bem maior que o outro. né? E você pode perguntar para quem não conhece, para quem não manja muito. É, qual que é a diferença do, do pinhão? O que, que faz na moto? O pinhão 14 vai dar mais torque... Na moto, ou seja, ela vai dar mais arrancada Ela vai ficar mais forte na hora de acelerar Porém, o pinhão 14, ele perde velocidade final E o pinhão 16 é o contrário Ele perde força na hora de arrancar A moto fica mais fraca E no final, na velocidade final, a moto ganha, tá? A minha moto tá com comando, comandinho, tá? Ela tá sem filtro não dá para mostrar aqui porque está com a capa e está com o escapamento original. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a troca aqui, tá? Do pinhão 14. Depois eu vou sair na rua para testar, para ver qual, se a moto vai ficar boa ou não. Eu já fiz esse vídeo antes só com a moto toda original. Agora eu vou gravar para vocês o pinhão 14 com a moto com o comando sem filtro. Vamos ver se a moto vai ficar forte ou não. E se vai valer a pena ou não fazer essa modificação, eu vou contar para você nesse vídeo, tá? E depois eu vou pegar a estrada, Tô até com suporte aqui de celular, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, suportezinho. Vou pegar a estrada, vou acelerar tudo, dar tudo que dá na moto, para ver quanto de velocidade final ela vai pegar nessa configuração que eu passei para vocês agora, tá? Acompanha o vídeo até o final, deixa o like aí e já comenta, qual pião você acha que fica melhor na Tita 160? Pião 14, pião 15, que é a original, tá? Ou pião 16. O pião aqui, ó. É, eu tenho que dar uma folga aqui na corrente, porque tá bem esticada. E já vou tirar e mostrar pra vocês. Eu volto com o vídeo aí pra vocês, com a câmera no capacete, já acelerando a moto. Fechou? Acompanha aí, é nóis. Boa família, voltamos aí, beleza? Trouxe a moto aqui na Honda, pra dar um apertozinho aqui no... No... Na relação, né? Porque minha ferramenta lá em casa não é muito boa. Trouxe aqui para dar um aperto. para passar um óleo na corrente. E agora a gente vai testar o Pinhão 14. Com comando. E sem filtro. Vamos ver que se a moto vai desenvolver bem ou não. E logo após já vou pegar a estrada. Para testar para vocês aí a velocidade final. Tá? Tá forte, hein, rapaziada, forte A moto não tá desenvolvendo bem Tá bem espertinha Deixa eu pegar um morro aqui Ó É, família em 14 não tem erro Colocou na moto Ela vai desenvolver melhor sim A moto fica bem mais ligeira Ó. Com o comando a moto já fica mais rápida Ela já corta de giro Mais rápido né Com o comando E com o peão 14 mais rápido ainda Já vamos sair ali pra frente Porque a gente já sai Pro lado da estrada e já dá aquele celeiro né Tá ligado Nossa buraqueira você é maluco? Olha. Você é maluco, mas comidigo dentro da embreagem aqui. A moto já ergueu. Você é maluco. Tá forte, hein, família. Segura motoque agora, hein? Ó. Já sai erguendo na frente. Olha de segundinha também. Mula. Deixa eu pegar a outra rua aqui Porque aquelas ruas ali Elas são Meio curva Meio ruim Segunda Vamos virar aqui Mula Olha o freio Derrapando O freio dessa moto aqui dá um tiro Apertou já já trava, tem que ficar esperto pra não cair olha que susto vamos pegar a pista agora rapaziada homem homem ele corte nossa, tô com medo desse freio aqui tá derrapando muito fácil ó oh. moto ficou braba, braba, segura. Aqui já estamos perto do da pista, tá? Homem? Vamos ver aqui a pista já tá ali na frente, né? Vou pegar meu celular, vou colocar o velocímetro. Pera aí, Kwid, pera aí, tá passando É aqui, a família Deixa eu pegar esse morrozinho aqui primeiro Vamos parar aqui A mulher vai ou não vai? Tá andando com o carro no acostamento Deixa eu colocar o celular aqui Pra gente testar Bora que bora rapaziada Já coloquei o celular aí com o GPS Policinha, policinha Vamos pegar a estrada Só não dá pra acelerar muito aqui Porque tem um radar logo ali na frente Ó, vamos ver a diferença de painel Quanto que tá dando Ó, tô 100 por hora no painel Tá dando 81 No GPS, dando 20% de diferença Tá dando bastante Bastante mesmo Quando você troca o pinhão É... Muda a velocidade no painel, tá? Também fica diferente Ó, tem quatro motos lá na frente Vamos ver se a gente vai conseguir acelerar com algum aí Vamos ver se alguém vai Querer pegar a tira zona aqui por Vamos ver Estou acelerando tudo agora, hein? Tudo, tudo Ó, cento... E 17 no painel Oi 120 no painel Você é louco Tá berrando, hein Vamos acelerar Tamo alcançando o pessoal aí Tem o pessoal aqui com as Levando compra Receba Ah, o pessoal virou tudo Vamos sozinho mesmo O pessoal virou ali pro Distrito Industrial para trabalhar Ó, pus a quinta marcha agora, hein Tava, tava de quarta Vamos ver Tô de peito aberto, tá? Painelzinho aí, 127, mas Na verdade tá 105, 104 aqui ó essa é a velocidade real da bota Que é o painel, tá marcando errado Vamos que vamos Ixi, família Parece Que não tá vivendo o pinhão 14 não, hein Ó, vamos ver Também tô com escape, escape original, né Vamos dar pau no corolão 108. Tá fraco, hein? O corolão tá passando nós E eu tô acelerando tudo aqui, hein? Tudo, tudo, tudo 98 Fraco, fraco, fraco Vai, vamos ver agora na descida Agora é pau no Corolão Receba 110 E aí, já 138 de painel 39, 40 É família, 118 velocidade máxima Tá vendo como eu falo pra vocês? Peão 14 Só vive na cidade Na estrada é ruim, Ó, deu 118 velocidade máxima é, GPS Tá fraco, não tá bom não não gostei, 118 é pouco A moto com o pinhão original Ela dá mais A tirada se eu não me engano era 126 Com o pinhão original De GPS, então a moto perde Velocidade de final Então o um pinhão 14 É pra você aí que vai andar só na cidade Ou pra você que anda Bastante enganupado na cidade Pra moto ficar mais forte Muita melodia Aí pra você que é na cidade vale a pena Mas você vai pegar a estrada Não coloca não família Você não vai gostar A moto ela dá mais potência assim Fica mais forte na subida Mas de velocidade final você vê O corolão tava andando de boa E eu tava sofrendo Pra alcançar ele É isso aí família Vamos finalizar o vídeo aí por aí Por aqui É eu testei a moto aqui no grau tá é, ela tá de boa assim. Só que ela tá subindo mais rápido. Antes ela subia mais devagar. Agora ela tá mais ligeira. Olha que ela vem, ela vem mais forte. Essa é a diferença que eu senti. Fechou? Tamo junto aí tá o próximo vídeo. É marcha na 160. E tá calor, hein? Mula. Eu uso essa proteção aqui. Cada sol ajuda pra caramba. Morou família, é nós. Tamo junto.